Yeah Uh-huh Fresh nigga songs Até julgaram, puseram prova em minha fé, só me ajudaram. Tudo o meu esforço vem da fé, por isso erraram. É Bocas que plancham em fé, já não me agarro eu caí, levantei, em Garra deste middle living God's way Já ninguém me acarra contra a iniquidade every day free pra essas garras, foste nigga songs on the way Tipo, vão falar A dama me culpa por não ser cachê Por ti boys o fresh, maluco alegre. Se não para e não sabe o que vê Não estuda nem pensa naquilo que lê Dignidade e princípios não sabe o que é Não tá bater, a bater por a Essa foi forte, touché, não tem a morte Popei, olha de corte, bebê Porque eu sei o meu porquê Vê se conhece o teu interior e seja onde for Ou oh, não sei se estás a ver ou estás a compreender eu não sei se estás a ver ou estás a compreender Sei que eu estou a fazer Sei que me olham do céu Sei que compro a vontade Então não sou mais nenhum rap. Sei que eu estou a fazer Sei que me olham do céu Sei que compro a vontade Então não sou mais nenhum rap. Sei que eu estou a fazer demonstra teu -te dom é, é aquilo que eu sou É aquilo que eu dou Sabendo pra onde vou Bop. Bop. fresh niga no som Stop demonstra teu -te dom Bop. É aquilo que eu sou É aquilo que eu dou Sabendo pra onde vou Yeah,